Câmera do Poco M3 filmando em 1080p, 60fps. Aqui olha gente, deixa eu aumentar o brilho. Aqui olha gente, a minha mão. E pra vocês conseguirem gravar em 60fps, vocês têm que baixar o aplicativo da Gcam. Que eu vou deixar o vídeo de uma pessoa ensinando a gravar nessa resolução. Olha ali meu gato. Olha ali meu gato no muro. O zoom dele só vai até 3x e fica meio pixelado. Eu vou chegar mais perto do meu gato. Aqui, olha, gente. Aqui, olha, gente. A imagem fica muito colorida e limpa se usar esse aplicativo aqui, a Gcam. Eu não vou passar a edição por cima porque eu quero que vocês vejam o resultado original. Aqui, olha, o foco dele é bacana, é sensacional. Olha, já focou na minha mão. De novo um testezinho de zoom. Aqui, ó, zoom até 3x. Desculpem o rádio de fundo.